Talvez esse tenha sido um dos principais problemas que eu enfrentei no marketing digital desde o começo. Fala galera, Guilherme Minaré aqui e nesse vídeo eu vou te contar um dos problemas que eu enfrentei logo no começo e que eu vejo que a maioria dos meus alunos enfrentam e como você pode superar isso. Esse problema basicamente é o seguinte, medo de gravar vídeo. Isso mesmo, medo de contar a tua mensagem para o mundo. Normalmente quando a gente está começando no marketing digital, a gente fica buscando aprovação, fica pensando no que os outros vão pensar e a gente não faz o básico que é produzir o nosso vídeo, falar para o mundo, mas não é porque a gente não tem conteúdo, não é porque a gente não sabe o que vai falar, na verdade é medo da câmera, medo do que os outros vão falar. E a gente começa a arrumar desculpa para esse medo. Qual a desculpa? Ah, eu não tenho uma câmera fotográfica, eu não tenho uma câmera profissional para gravar, eu não tô com isso. E nesse momento eu tô gravando agora com um telefone, com um smartphone simples da Motorola, sem nenhum mistério, sem nenhuma iluminação muito produzida, nem sei o enquadramento se tá perfeito, mas o objetivo desse vídeo é o quê? Contar para você a mensagem que é como você supera esse medo de gravar um vídeo. Então basicamente essa sacada, você pode começar a gravar o vídeo em qualquer momento, em qualquer lugar, sem medo, sem medo de outras pessoas, nesse, nesse local que eu estou gravando tem um monte de gente. E por que, que eu não tenho vergonha disso? Basicamente porque o meu objetivo é passar a mensagem para vocês de como gravar um vídeo, como gravar em qualquer lugar, e não o que os outros vão pensar do que eu estou falando. Eu conheço pessoas, eu tenho alunos até, com muitos anos de experiência. São pessoas que dominam muito o que falam. São, então, assim, 30, 40 anos de experiência no próprio negócio, mas têm medo de gravar vídeo. Mas o medo não é porque não domina o conteúdo. O medo é de manusear o aparelho, é de gravar de verdade, é do que vão pensar, do que os outros vão falar. Ou... e começam a jogar desculpa para eles. Ou, tipo assim, ah, eu não tenho equipamento bom, eu não tenho iluminação boa, meu microfone não é bom. Agora você está escutando ruído de carro da rua, você está escutando barulho de fora. Então, esse é um hackzinho, você não precisa. Uh, ter algo 100% perfeito, você só precisa passar a sua mensagem, eu tô com fone de ouvido aqui e gravando para vocês. Agora, uma sacada, a sacada principal para você perder esse medo é o seguinte, vai no Instagram e começa a fazer stories todos os dias, faz três stories, cinco stories, grava teus vídeos, isso mesmo. Só os stories, porque os stories eles duram 24 horas e eles vão te ajudar muito a perder esse medo, muito mesmo. Se você começar com uma política pessoal de gravar um storyzinho por dia, dois stories aparecendo, botando a sua cara assim e falando, você vai começar a, a perder esse medo do que os outros vão falar. E faz stories do seu dia a dia. Gente, tô aqui tomando café, faz stories do seu dia a dia ou começa a passar a tua mensagem e ajudar as outras pessoas. Não precisa estar perfeito, não precisa estar impecável, só comece a fazer, tá? Esse é um hackzinho, comece a fazer. Ah, e uma coisa que acabou de acontecer foi o seguinte, a bateria, o espaço do meu celular acabou de lotar, então eu tive que pausar o vídeo, é, apagar algumas coisas e voltar a gravar. Então provavelmente você deve ter visto que um enquadramento aqui teve alguma alteração, como um corte, alguma coisa do gênero. Mas isso é normal, isso acontece com qualquer pessoa. Então não tenha medo, simplesmente pega a tua câmera e comece a gravar. Então faz o seguinte... Você vai lá, grava o teu vídeo no Stories, grava o teu vídeo onde você quiser colocar, bota no YouTube o seguinte e me manda. Me manda o teu vídeo. Ou você vai lá e me marca Gui Underline Minaré no Instagram. Ou uh, no Facebook Guilherme Minaré, tá bom? Se você gostou desse vídeo, ó, deixa um dedo no like aqui. Um forte abraço e nos vemos por aí.